Ainda vale a pena ser afiliado em 2021? Depois do último vídeo que eu soltei referente aos nichos, qual o melhor nicho para escolher? Uma dúvida que surgiu bastante no meu Instagram e até no meu WhatsApp é se realmente ainda vale a pena ser afiliado ou não. Fala galera, beleza? Trazendo para vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar um pouquinho mais a respeito se vale a pena ou não vale a pena ser afiliado ainda, tá galera? Então, é, ao longo do vídeo eu vou dar a minha opinião, os pontos de vista que eu estou vendo no mercado, o que está acontecendo E provavelmente é o que está se espelhando nos Estados Unidos, vai acontecer daqui dois ou três anos Se você está vendo o mercado, ele está realmente modificando, tá galera? Então, o meu ponto de vista, galera, é assim, o mercado está se adaptando muito Nessa época que aconteceu, que muita gente ficou em casa de 2020 é, praticamente é, 90% da população brasileira ficou em casa E viu que realmente dá para trabalhar com a internet vender, de, é, vender pela internet E o aumento do consumo de compras na internet Aumentou muito, galera, muito mesmo Se eu não me engano, foi até em 2020 Que o Jeff Bezos acho que se tornou o homem mais rico do mundo Porque grande parte da da renda dele vem através de compras online. Então, e todo mundo viu que isso realmente vale muito a pena e dá para se ganhar muito dinheiro através de, através de do Facebook, Instagram, é, WhatsApp ali, dependendo do, da estratégia que você utilizar, dá para você chamar a pessoa também no WhatsApp, é YouTube. Então, assim, muita gente tá migrando do trabalho fixo para pro digital está trabalhando, vendendo produto na internet. Porque quando você aprende a vender qualquer produto, não importa qual seja, físico, digital, de porta em porta, é, um a um, então não importa. Desde que você aprenda a vender, você nunca vai passar fome, tá, galera? Você tem que, de, de qualquer jeito, você tem que aprender a vender, tá, galera? A arte de vendas é, é o sucesso para todo empreendedor. Então é o seguinte, galera. Diante de tudo que aconteceu, é, muita gente viu que realmente vale muito a pena trabalhar vendendo na internet, onde você não disponibiliza de vender suas horas, tá galera? E isso, o que aconteceu? O mercado de afiliado uf, encheu e todo mundo viu que realmente vale a pena é, e tem como viver disso. E o ponto de vista que eu vejo agora, a maioria de vocês, não sei se está percebendo, mas duas coisas que estão tá acontecendo que é... Crucial para os afiliados é o que? Fábrica de produtos estão aumentando, que nem a gente não tinha tanta fábrica que promovia produto, promovia não, fazia produto, que nem a Cápsula, tem a cápsula tem a MFP, tem Elas Caps. Se eu não me engano, tem umas oito ou nove é, empresas que fabricam esses tipos de produto encapsulados, né? Então, assim, uma coisa que está notando, é, daqui uns dois anos, pode anotar isso aí, daqui uns dois, três anos. Vai ser muito, mas muito fácil você virar um produtor, tá, galera? Então, é uma coisa que eu vim conversando com algumas pessoas referente o que estava que acontecendo nos Estados Unidos, porque o mercado de, do marketing digital se espelha muito nos Estados Unidos, só que alguns anos é, para trás, né? Então, o que acontece lá nos Estados Unidos agora vai refletir daqui dois, três anos. E conversando com essas pessoas realmente algumas pessoas me deram a dica que fala que lá, não tem mais tanto afiliado assim quando antigamente porque é, muitas empresas é, acabaram crescendo e fazendo esse tipo de marketing fazendo que com que o produto que você vai adquirir ali ou que você vai fabricar seja muito barato porque tem muita gente no mercado fabricando então esse é um ponto número um tá galera então o que por que que você tem que ser afiliado tá porque daqui dois é, um dois anos no máximo três vai ser muito fácil muito fácil virar produtor vai ter vai ser muito fácil você virar produtor mesmo tá galera e outra coisa que tá mudando que eu não sei se vocês estão percebendo é aquelas plataformas de pagamento tá galera tá surgindo muita muita mesmo tá galera nem Perfect Play Bribe é, Hotmart monetize Killify é, galera tem muitas e o que que está acontecendo tem muita gente é, migrando para esses tipo de, de plataforma, porque é, a gente, eles não dependem muito do, do, do usuário que compra e do usuário que vai vender, ele só, se, ele só se preocupa mais intermediar, é como se fosse a Uber, a Uber ela não está ali, não está com é, vínculo com o motorista né? e não está com vínculo com, com o passageiro, o que acontece? Ela só está intermediando o passageiro com o motorista, ele está fazendo uma, uma interligação, e muitas plataformas estão surgindo por causa disso, porque tem muitas empresas agora é, fazendo encapsulado ou diversos outros produtos, que nem cosmético, produtos naturais que é encapsulado, né? Então, assim, tem muita empresa crescendo e muita gente está vendo isso daí. E o outro ponto é, muita gente está começando a vender também curso online, galera. Então, por isso que está tendo bastante, mais bastante plataforma de pagamento. Então, não sei se vocês perceberam, essas, essas, essas duas áreas estão crescendo muito e a pergunta que é, é que não quer calar né Será que ainda vale a pena você ser afiliado e a resposta é claro galera claro vale muito a pena porque o mercado ele está muito cheio veio muita gente que não sabia nada no mercado então quem vai ficar no mercado é aqueles profissionais que estão se aperfeiçoando não tão só de brincadeira tentando postar vários links ali no, no Facebook, Chamando, falando assim, é se você quer emagrecer 20 quilos, comenta aqui, eu quero que eu tenha uma solução para você, e fazer um monte de spam, isso em 2018, se não me engano, foi quando eu entrei ali no mercado, aí para ver como que era, que eu falei já expliquei isso para vocês, para ver como que era, se realmente valia a pena, eu comecei ali no dropshipping e vi que valia a pena, depois disso eu comecei a estudar e vim aplicar o que eu sabia, mais o conhecimento do iluminado, agora aí em 2020. Então, já tinha bastante isso e isso funcionava, galera. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se você não souber um tráfego pago, é, tanto por Facebook, né, o Facebook Ads, Google Ads, você não tem grandes resultados. Dá para ganhar muito dinheiro ainda no mercado de afiliado. E por que, que você tem que ser afiliado, tá, galera? Porque quando você passa de um procedimento, um processo ali na sua jornada, na sua carreira, você tem que começar de baixo. Não adianta você querer ser um produtor agora, sendo que você não sabe subir uma campanha, não sabe fazer uma gestão de tráfego, não sabe fazer um criativo. É, eu não estou falando para você ser expert em todas as áreas, mas você tem que saber é, subir um criativo, ou fazer um criativo, subir uma campanha, analisar a métrica. Então isso você se aprende com um afiliado, com o um produto dos outros, tá galera? Você vai tanto na Bripe, na Monetize, Hotmart, QiFi. Perfect Pay, tem muita, muita plataforma onde você pode ver os produtos ali que está é, nos picos mais alto. Você pega, não pega tanto o pico alto, mas pega intermediário que você tem não tem uma concorrência tão grande com outros afiliados que você pode subir uma campanha e fazer um teste. Então assim você tem que aprender a fazer o processo. É fazer cada um dos processos para você chegar num profissional perfeito, que nem né, isso. Depois que você sai do afiliado, depois que você já faz uma constância de venda, você já tem uma constância de venda ali no mercado, aí sim você tem experiência para virar um produtor, porque são outras estratégias que você tem que fazer. Se você quiser ter afiliados para o seu produto, você tem que se desenvolver mais. Porque como que se você quer ter afiliado, sendo que você nem foi um afiliado, como que você vai passar. Uma sugestão, uma sugestão ali para o seu afiliado, sendo que você não passou por aquilo, isso é muito ruim, a pessoa não confia em você. Então, a partir do momento que você passa pelo processo de afiliado, onde você desenvolve habilidades de gerar tráfego, gerar leads, fazer criativos que vendem, criativos que fica ruim, é, fazer campanha ruim. Então, assim, galera, quando você passa pelo processo e sim realmente, aí, ah, agora passei pelo processo, dá para virar produtor. Por isso que eu falo que ainda vale a pena ser afiliado, porque no, em 2023, 2024 vai ser muito, mas muito fácil virar produtor. E o que, que vai diferenciar o seu produto do outro? A sua gestão de tráfego, o seu criativo, a sua profissionalização no mercado de afiliado. Então realmente vale muito a pena, tá galera? É assim é a melhor época que, onde você está disputando com muita gente, então você tem que saber o que, que você está fazendo. Não adianta só subir a campanha e deixar rodando porque tem muitos afiliados vendendo o mesmo nicho ali que você. Então, realmente vale muito a pena, tá, galera? Então, essa foi aí as dicas que eu dei para vocês, é, minha opinião no mercado de afiliado, se realmente vale a pena ou não vale. E, ao meu ponto de vista, vale muito a pena ainda, porque... Nos próximos anos você vai ver que vai ser muito, mas muito fácil virar produtor, vender produto. E quando você já tem a faca e o queijo na mão, é muito fácil você cortar uma fatia, tá galera? Se esse conteúdo aqui fez algum sentido para você, não esqueça de dar aquele joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?